Boa noite a todas e todos. Eu sou Guida Caliço, sou servidora pública municipal em Campinas, sou militante sindical, advogada e militante do PT. É, eu coordeno esse, esse, esse programa que a gente faz todas, a quartas, todas as quartas-feiras, às 19 horas, né? Que é chamado Guida Entrevista. E hoje nós temos uma convidada especial que é a Valdete Souto Severo, que é presidenta da JD, que é a Associação de Juízes para a Democracia. Boa noite, Valdete, tudo bom? Boa noite, Guida, boa noite, que a Akin está nos assistindo, tudo bem. Tudo bem naquelas, né? Tudo indo. É, tu, tudo lindo. Bom, a nossa convidada, ela veio hoje aqui para bater um papo conosco e falar sobre o tema direitos perdidos em tempo de Covid-19. Porém, antes de eu passar a palavra para ela, eu quero passar aqueles recadinhos básicos que eu sempre faço, enquanto isso o pessoal vai entrando aí na transmissão, né? É, primeiro é dizer que essa live está sendo transmitida pela fanpage Guida Calisto 20 e também pelo blog da guida.net.br. Blog da guida A gente pede para... Vocês que forem acompanhando aí a transmissão, a live, curtam a página, compartilhem, né? Quem não tem é, Facebook, quem não é inscrito no, no Facebook, pode acompanhar pelo blog também, tá? É, façam perguntas e comentários, que assim que a gente der um tempinho, a gente vai dar um tempo aí para a nossa convidada poder falar, e aí logo em seguida ela pode responder as questões, aí os comentários, tá? Quem não puder assistir agora, essa live depois carrega na página. Então, amanhã, depois, com o um tempo maior aí, você pode assistir. E também você pode compartilhar qualquer coisa, se não tiver acesso no Face, essa live também vai ficar lá reservada no, no blog, tá bom? Bom, vou, vou passar então aqui a palavra à nossa convidada, né, porque o tempo hoje é dela. É, com o tema de direitos perdidos em tempos de Covid-19. É, e aí, gostaria já de iniciar falando com a Valdete. Valdete, é, agora, nesse período aí, que foi, período da pandemia, né, que foi decretado aí, é, estado de calamidade, enfim, foram editados duas MPs, a MP 927 e a MP 930, 36, que traz lá no, no início do seu texto, que são MPs que foram editadas para garantir o emprego e a renda do trabalhador. Bom, como nós vamos falar sobre direitos perdidos em tempo de Covid-19, gostaria de iniciar já com uma pergunta, e aí você aproveita para falar, para fazer o uso aí da fala, se essas MPs de fato são as MPs que inauguram a retirada de direitos dos trabalhadores. É com você. Então, Guida, obrigada. É, assim, todo mundo que lida com o mundo do trabalho sabe muito bem que há muito tempo é, a regulação estatal das relações de trabalho vem tirando o direito dos trabalhadores, e não só através dessa regulação de legislações, portanto, mas também através de decisões judiciais, através, ou seja, através dos três poderes de Estado. É, se a gente tivesse que fazer assim, traçar um panorama, nós poderíamos, voltando, por exemplo, ao período de abertura democrática, a Constituição de 88, verificar com muita nitidez, vida, que desde a Constituição de 88, os direitos trabalhistas vêm sendo mitigados, suprimidos, desrespeitados. Nós nunca é, regulamentamos o inciso 1 do artigo 7, que fala da garantia contra a despedida arbitrária, que é um dispositivo tão importante. Pensa só, a gente vive numa sociedade em que quem não trabalha não come, quem não trabalha não vive, não mora, não veste. Então, garantir contra a despedida, exigir, por exemplo, que o empregador tenha um motivo para poder mandar alguém embora, é uma condição para viver numa sociedade capitalista. E isso está lá na Constituição, no inciso 1 do artigo 7º. Esse dispositivo nunca foi regulamentado. E quando nós tentamos, no passado, é, reconhecer a aplicação de uma convenção da OIT sobre isso, que é a Convenção 158, Logo, essa convenção foi denunciada e, embora a gente tenha algumas decisões dizendo que ela deve valer é, como regra no direito brasileiro, o fato é que nós seguimos admitindo que os empregadores mandem embora o empregado sem sequer dizer a razão da despedida. Além disso, já na década de 90, assim, tem vários desmanchos. Né? A gente tem a lei de greve em 89, que limita o direito constitucional de greve. Aí depois nós temos uma lei para uh, estabelecer o banco de horas, todo mundo que trabalha sabe bem do que se trata, porque é uma lei que vai mercantilizar o tempo de vida, vai dizer que é possível, a gente tem na Constituição e na CLT uma ideia de compensar horário por folga. Só que assim, na Constituição e na CLT, essa ideia era trabalhar de segunda a sexta mais para folgar no sábado, para compensar a fadiga, para compensar a canseira do trabalhador, para que ele possa estar com a família, no sábado, para fazer sentido, portanto, esses minutos a mais que trabalharia de segunda a sexta. A lei do banco de horas, na década de 90, vem dizer que essa compensação pode ser feita em até um ano. E aí, retira totalmente a lógica da compensação, porque a fadiga e o convívio familiar não vai ser mais compensado. É, assim, o desgaste físico, psíquico, emocional, que as pessoas têm por trabalhar além de oito horas, já não é mais compensado ser o pagamento da hora extra ou a folga foram concedidas um ano depois. Isso década de 90, sem pandemia da Covid-19. E mesmo durante esse século, Guida, nós tivemos várias legislações que retiraram direitos trabalhistas. A gente tem uma legislação, por exemplo, que para mim assim, é muito grave, até porque eu tenho muitas amigas que atuam nessa área, que chancela a fraude nos ambientes de estética dizendo que manicure, e cabeleireira, e eu uso feminino porque a maioria é, são mulheres que exercem essa atividade, que elas são parceiras do salão, que elas estão alugando um espaço. Quando a gente sabe que, na verdade, elas estão ali, oferecendo a força de trabalho, em troca de uma remuneração, e que há uma apropriação de lucro por quem é o dono do salão. Portanto, é uma típica relação de emprego. Mas a lei vai dizer que não, que é um contrato de parceria, e, portanto, essas pessoas não têm... Nenhuma garantia. É, a, lei, a própria lei da empregada doméstica, que eu também uso no feminino, porque há uma maioria absoluta de mulheres e mulheres negras que exercem essa função, é uma lei que, na verdade, assim, embora ela tenha sido comemorada como uma evolução, ela é a, a maior prova de que a gente não se livrou do nosso passado escravista. Porque a lei fala, por exemplo em 2015, veja, a lei não é, não é nem assim pós-golpe, a lei de 2015, assim como a lei do motorista, ambas vão falar em jornada de 12 horas, que é uma jornada inconstitucional, que depois vai aparecer dentro da CLT com a reforma trabalhista de 2017. Mas a lei do empregado doméstico é ainda pior, Guida, porque ela vai dizer coisas como acompanhar a família em viagens não é tempo à disposição. Veja, 2015, como é possível que a gente tenha uma legislação para dizer que quando a pessoa sai da sua casa, está acompanhando uma família numa viagem, ela não está trabalhando, não. Ela está ali fazendo o quê? Se divertindo. Então, é, é muito uma marca de um passado escravista do qual a gente não se livrou. E prova que a gente vem boicotando a ordem constitucional há muito tempo. Claro, aí em 2016 acontece a ruptura né? mais assim, clara, uma ruptura democrática mais clara, que é um pouco resultado tanto da crise de 2008, quanto. É, da forma como o governo reagiu às manifestações de 2013, é, a gente sabe que essa reação não foi boa, né? teve inclusive a aprovação de uma lei criminalizando movimentos sociais, e aí Sim. a gente chega a 2016, tem um golpe, né? não tem como chamar de outro modo, que retira a primeira mulher que nós elegemos como presidenta da República, sem prova nenhuma da prática de crime de responsabilidade, e ali há é, é um ato simbólico que eu gosto sempre de ressaltar, Guida, porque assim, para mim aquilo ali é um marco importante da forma como a gente é, vem tendo uma gestão pública dos direitos sociais no Brasil. Por duas razões. Primeiro, por essa ruptura mesmo, né? afastar alguém que foi eleito pelo voto. Mas segundo, e eu acho que é mais, ainda, é mais forte e profundo, pelas motivações daquela sessão da Câmara dos Deputados. É, para mim é muito emblemático, eu gosto sempre de lembrar... É, o fato de que o então deputado federal Jair Bolsonaro é, dedicou seu voto ao Almirante Urso e ainda fez questão de dizer o pavor de Dilma Rousseff. Porque, assim, para mim é muito nítido que ali havia um, uma carga muito forte de misoginia naquela fala uhum. e de desrespeito com os direitos sociais, com os direitos sociais de todo mundo, mas em especial daquela mulher que ocupava a cadeira da presidência. E o fato de que nós, como nação, não reagimos àquilo, eu lembro que eu, que eu escutei a fala durante a sessão da Câmara, e pensei, puxa, amanhã vai acontecer uma revolução, os jornais vão falar só disso, esse, esse, esse, esse cidadão vai ser afastado da sua função de deputado, porque não é possível que alguém diga isso, que alguém homenageie um torturador, e que invoque numa mulher que ocupa o cargo de presidente, a, a imagem da tortura que ela sofreu quando tinha 22, 21, 22 anos de idade, e que nada aconteça, nada aconteceu. No dia seguinte não havia uma frase sobre essa declaração de voto, ao contrário, nós chegamos em 2018 e elegemos esse sujeito como presidente da república. Então, assim a ruptura que a gente teve parlamentar em 2016 e o que daí seguiu foi um aprofundamento muito grande desse desrespeito com a Constituição, um desrespeito que já existia, né? e a lei do motorista e a da empregada doméstica em 2015, demonstra isso, como esses outros exemplos que eu dei, mas que ficou muito mais profundo, declarado, hostil, a partir de 2016. E aí o que a gente tem? Uma reforma trabalhista, duas leis, né? uma que muda mais de 200 artigos da CLT e a outra que é, tem a pretensão de liberar a terceirização de forma geral, em 2017. E ainda em 2016, a gente tem a emenda constitucional 95, que congela gastos sociais e que em 2019 implicou redução de 20 bilhões em investimento na saúde. Vejam, quando a gente então encontra a pandemia em 2020, nós já, a, a pandemia já nos encontra numa realidade em que em 2019 houve uma perda de investimento em saúde da ordem de 20 bilhões de reais, que é uma opção política. Poderia Sim. não ter acontecido, foi uma opção política é, que alguns, inclusive, chamam de necropolítica, né, uma opção política por não investir em direitos sociais. Que ficou claro em 2016, que ficou clara com as reformas em 2017, que vieram com a promessa de criar empregos e não criaram, criaram apenas mais recessão, e que continua se aprofundando em 2019, com a MP 905, com a Lei da Liberdade Econômica, né, a MP da Liberdade Econômica, que foi é, transformada em lei, com a Emenda Constitucional 103, que é aquela que chamaram de reforma da Previdência, que faz um, um, um verdadeiro estrago no sistema de Seguridade Social, que é um dos pilares do projeto social que está contido lá na Constituição de 88. E aí a gente chega em 2020. E aí a gente pensa que direitos a gente perde com a pandemia. A gente já vinha perdendo muitos direitos. O que é mais impressionante é que quando a pandemia chega e nos encontra, a sociedade brasileira, num momento de absoluto desamparo, com mais de 12 milhões de desempregados, com um número muito grande de desalentados, que são as pessoas que nem estão mais procurando emprego, é, e com praticamente 40% da classe trabalhadora vivendo da informalidade e, portanto, com a impossibilidade concreta de parar de trabalhar, e, e é o que elas tiveram que fazer em função do isolamento físico que é necessário, quando a pandemia chega, encontra um Brasil completamente desestruturado. E aí o que nós pensávamos, o que nós em algum momento devemos ter pensado? Bom, então agora a proposta oficial de desmanche de direitos sociais vai ser repensada. Porque, afinal de contas, até o Macron, que é um, né, um líder liberal, reconheceu a importância de um Estado social para dar conta de uma crise sanitária da ordem Dessa que a Covid-19 instaura, que é algo assim de extrema gravidade, porque nós sequer sabemos quando isso vai passar e os reais efeitos sobre a sociedade, né? Assim, quantas pessoas ainda morrerão, se haverá ou não mutação desse vírus, quer dizer, nós estamos lidando com um, com um problema que é desconhecido, aquilo que ele pode causar à sociedade ainda é desconhecido. Então, o mínimo que se esperava é que houvesse uma mudança de rota em relação a essa agressão deliberada aos direitos sociais. Só que, para nossa surpresa, não foi isso que aconteceu, né, Guida, ao contrário. Houve uma tentativa quase desesperada de transformar a MP905 em lei, que só não se concretizou em função da mobilização de entidades e, e, e de pessoas da sociedade civil que pressionaram mesmo a, o Senado, porque a Câmara dos Deputados fez uma sessão que durou até de madrugada, para aprovar o texto da MT-905, foi no Senado que, que a gente conseguiu o extravamento. Então, no último dia de vigência, o presidente revogou a medida provisória. E, além disso, duas medidas provisórias, e aí a perversidade, né? Duas medidas provisórias que aparecem como formas de enfrentamento da pandemia. Né? assim Como preservar emprego e renda. Na epígrafe dessas medidas, está lá. É, que é uma proposta de preservação de emprego e de renda. Só que quando a gente lê o texto dessas medidas provisórias, a gente vê que não tem nada disso. Há a medida provisória 927, que hoje é, o STF reconheceu é, que tem inconstitucionalidade, pelo menos em dois dispositivos, que é aquele que diz que contrair a Covid-19 não é doença laboral, é, e aquele outro que diz que os auditores fiscais não podem fiscalizar, pelo menos nisso... O STF reconheceu que há uma incondicionalidade, mas a medida provisória 927 não diz só isso, ela, diz, ela tem várias barbaridades. Por exemplo, ela vai dizer que é possível que o trabalhador da área da saúde estenda a jornada para além das 12 horas, que está reconhecida lá na reforma de 2017, que é possível acordo individual para jornada de 12 horas para quem é profissional da saúde ou de outras áreas. Aí vem a MP 927 e diz não, em tempos de pandemia, nós vamos autorizar que a jornada de 12 horas seja estendida, sabendo, inclusive, que há a possibilidade de venda do intervalo, o que significa dizer trabalhar 13, 14, 15, 16, 20 horas sem intervalo Sim. em ambiente hospitalar. Aí a gente lê e pensa, tá, tá bem, como é que a gente enfrenta a pandemia assim? Porque a gente sabe o que aconteceu na Itália, por exemplo, pela falta de proteção aos uh, trabalhadores da área da saúde. A gente sabe o que está acontecendo no Brasil, Morte de pessoas jovens, porque são da área da saúde e, portanto, estão expostas a uma carga viral imensa, porque estão lidando com pessoas infectadas o dia inteiro, e que, portanto, precisavam ser preservadas. Porque se a gente quer enfrentar a pandemia, nós precisamos preservar esses profissionais, chamar mais gente para atuar, reduzir jornada, para que eles não adoeçam, morram, e, portanto, fiquem concretamente impedidos de atuar para auxiliar o enfrentamento da doença. Não, a opção que se faz é dizer que eles podem estender a jornada para além de 12 horas, que já é um marco absolutamente contrário ao que diz a Constituição, inconstitucional. É, e, e não é só isso, tem outras medidas na MP 927, todas elas são no sentido de retirar direitos. A mesma coisa a MP 936, que aparece depois, também vai dizer que é possível acordo individual para reduzir Salário e jornada. E aí a discussão que se faz e que se fez numa ação de inconstitucionalidade que foi proposta junto ao STF foi de se era necessária ou não a intervenção dos sindicatos para redução de salário. O que eu quero propor como reflexão até, Guida, para quem está nos ouvindo, é que, assim, sequer seria possível cogitar, se nós tivéssemos assim, um mínimo de decência no argumento e prestássemos atenção no fato de que as pessoas estão morrendo são mais de 5 mil e esses números é, envolvem subnotificação e a gente sabe disso é, e, e, e se prestássemos atenção no fato de que estando em isolamento físico as pessoas gastam mais e essa é uma realidade que já foi demonstrada porque todos os membros da família ficam em casa porque não tem mais a merenda escolar porque não tem mais a refeição no ambiente de trabalho então as pessoas estão gastando mais veja, num momento de crise sanitária não dá para reduzir salário e não é assim, com o sindicato, sem sindicato, porque importa se tem ou não tem intervenção do sindicato. Não dá para reduzir salário no momento de crise sanitária, em que é essencial que as pessoas se alimentem bem e que, para além do medo da contaminação e de todo o efeito psíquico do isolamento, não haja mais um medo sendo veiculado nas pessoas, que é o um medo de não saber se vão dar conta das, das despesas ordinárias e não vão dar conta. Porque a gente sabe, a maioria de quem vive do trabalho no Brasil sobrevive com uma remuneração que gira entre um e três salários mínimos. E nós sabemos, vida, é assim, todo mundo sabe que essas pessoas comprometem a integralidade do salário com contas ordinárias, pagando aluguel, pagando despesas necessárias para a sobrevivência mais imediata. Então, reduzir salário num período como esse, sem falar que não tem muito como ver se realmente vai reduzir a jornada, mas não importa, ainda que reduzir a jornada. Reduzir salário num momento como esse significa fazer com que as pessoas se endividem, usem limites de cartão de crédito ou façam dívidas, porque elas não vão dar conta da despesa ordinária. E aí vem o outro lado, Dida, porque assim, essa medida é, é, é assim, comemorada por algumas pessoas como se ela fosse boa para quem emprega no Brasil. Porque quem emprega, pelo menos, enxerga oh, vou reduzir minha folha de pagamento, que bom que o governo determinou isso. Só que esse endividamento que vai ser imposto às famílias brasileiras vai reverter em redução do consumo. Portanto, vai afetar diretamente quem emprega no Brasil. O que, que vai acontecer? Quando nós passarmos, se passarmos, o período pior da pandemia, nós teremos famílias absolutamente endividadas e o, o dado oficial é de que em março, portanto, antes dos efeitos mesmo dessas medidas, ah, o nível de endividamento era de que 66% das famílias brasileiras estão endividadas, ou seja, gastam mais do que recebem. Esse endividamento vai crescer. isso vai significar uma recessão que vai se prolongar por muito mais do que deveria, porque essas pessoas não vão conseguir dar conta de pagar despesas ordinárias e, portanto, não vão, cons não vão conseguir consumir. E se não vão consumir, não tem economia que gire, Portanto, essa medida é um tiro no pé, inclusive da perspectiva de quem emprega no Brasil. Então, resumindo, eu falei tempo demais, já vou te devolver a é palavra, sim. mas assim, resumindo, nós não só não tivemos alteração da lógica ultraliberal que se desencadeou, que se aprofundou no Brasil a partir de 2016, como também estamos apostando em algo que é absolutamente destrutivo para qualquer projeto de nação que nós tenhamos no nosso país e eu acho que isso precisa ficar muito claro para quem está nos ouvindo, não se trata apenas, e eu poderia é, fazer toda a minha fala aqui defendendo direitos de quem vive do trabalho, porque numa sociedade capitalista a maioria absoluta das pessoas vive do trabalho que realiza, mas não se trata apenas disso, trata-se inclusive de um projeto de nação, a aposta que o governo está fazendo é uma aposta na, na redução das condições de vida da maioria absoluta da população brasileira, é uma aposta no endividamento, tanto das famílias quanto das empresas, porque a MP946 é aquela que concede empréstimos para os pequenos e médios empresários para que eles possam honrar a folha de pagamento. Ou seja, vai haver endividamento, porque esse empréstimo tem que ser pago pelos termos da MP946 em 36 meses. Essa aposta no endividamento é uma aposta que vai fazer com que o Brasil tenha muito mais dificuldade de enfrentar esse momento presente, talvez, inclusive, não saia desse momento presente, senão de uma maneira absolutamente destruída, enquanto coletividade, enquanto tecido social. Nossa, quanta coisa, hein? Vamos lá, eu vou pedir para os meninos colocarem aqui as questões, mas antes de ver se eles vão colocar aqui ou não, por exemplo, com a, você disse aí, sobre a, a situação é, desse, ah, a Adelaide está aí cumprimentando a gente, boa noite Adelaide, que debate bacana. Bom, pois é, né, nem sempre a gente tem uma pessoa assim tão bacana conversando com a gente, com bastante acúmulo aí nessa, nessa área, e, e de forma tão politizada, né, que não é só uma, não é só uma, uma operadora do direito, mas assim, né, com posições politizadas mesmo. A Jane Calisto fala o seguinte, gostaria que a Valdete falasse um pouco sobre as perdas dos sindicatos e sobre a necessidade das entidades sindicais exercerem seu papel nesses tempos de pandemia. Então, eu vou pegar a pergunta da Jane Calixto, que me achará, tá, Jane? E vou, só no sobrenome, e vou é, completar com uma questão também. Por exemplo, quando foi editado a... SMP 927, o que a gente percebeu? Por exemplo, aqui em Campinas, nós temos várias empresas terceirizadas, né, que atuam no, no ramo da educação, aí, no ramo de, de limpeza, no ramo de é, merenda escolar. E aí, o que, o que aconteceu? As, essas empresas, que, que são empresas que não têm só contratos com Campinas, veja, nós estamos falando de Campinas, que é uma cidade grande, uma cidade né, que tem uma, uma, uma estrutura educacional muito né, grande, que tem uma rede de, de educação muito fortalecida. Né? Essa empresa tem contratos aqui em Campinas, tem contratos em Santos, que é outra cidade, um município grande também, tem contratos em Sorocaba, tem vários municípios. Essas empresas elas já de imediato já vieram aplicar a MP 927 no sentido de é, deu férias e já, já anunciou que iria pagar o terço de férias no final do ano, ou seja, em nenhum momento elas demonstraram que de fato elas tinham essa necessidade, ou seja, elas não conseguiram comprovar que eram empresas que estavam submetidas. Porque na minha avaliação, o que, o que eu estava entendendo é o seguinte, que aquela empresa que conseguisse comprovar que de fato ela não conseguia manter o contrato, aí ela poderia se valer de uma MP como essa, mas pelo que a gente viu, não. Várias empresas, várias, ou seja, em menos de menos de 15 dias que estava editado aí, ou que estava né, já nesse início aí de período de pandemia. Ou seja, é isso que você fala, né é um olhar muito estreito. Muito estreito, né? Mas se você quiser responder já a questão da, da Jane, depois eu passo outras questões para a gente responder. Lidas tem toda a razão. É um olhar muito estreito e, e isso vende como discurso, né? As pessoas acabam sem parar para refletir, achando que essas medidas podem realmente estar tá auxiliando as empresas, uma visão absolutamente desconectada da realidade. Porque essas empresas que hoje não estão produzindo, amanhã não terão consumidores. Então, quando elas voltarem a produzir, elas vão estar tá endividadas se tiverem feito o empréstimo lá da 946, e vão estar sem consumidores, porque as pessoas estão perdendo possibilidade de alimentação. E as pessoas vão se endividar para alimentar os filhos, não tem dúvida disso. Sim. Bom, sobre o papel dos sindicatos, o papel dos sindicatos do sindicato é essencial. E aí, eu quero falar para a Joane Calisto, que é uma querida, que acompanha sempre assim, os, os nossos debates e tal, que, é, eu, eu, que eu fico muito preocupada, porque eu acho que há um, uma necessidade urgente das entidades sindicais discutirem com profundidade o seu papel e a sua forma de atuação. Por razões históricas, estruturais, existe uma, uma certa, assim, um, um certo problema mesmo na forma como as próprias entidades sindicais enxergam as suas possibilidades diante do que está acontecendo. Em bom português, está havendo uma descultura absoluta, né? os sindicatos estão sendo atacados desde a reforma trabalhista de uma maneira brutal, perderam fonte de custeio, é, o artigo 611-A e B da CLT tenta subjugar os sindicatos de uma maneira absurda. E mais recentemente, a MP936, tirando os sindicatos da jogada, é chancelada pelo STF na ADI 6363. Bom, mas o que eu queria dizer? Os sindicatos defenderam diante da ADI, dessa ação de constitucionalidade 6363, eliminar nada pelo ministro Lewandowski, que era mais ou menos assim. Pode acordo individual desde que depois dê de notícia para o sindicato, e o sindicato ou chancele ou deflagre a negociação. Isso não é o que diz a Constituição. Isso não pode ser suficiente para o sindicato. Então, quando eu vi é, representantes sindicais, as principais centrais, defendendo essa postura como se fosse o melhor dos mundos, é, eu percebi com nitidez que existe um um grave equívoco na forma de atuação, os sindicatos são essenciais para o enfrentamento desse momento, só que os sindicatos precisam efetivamente compreender que a sua função não se esgota dentro da luta institucional e nem pode se curvar a um raciocínio que os diminua, que os retire da jogada, é, a, a própria ideia de formação de norma coletiva que nasce praticamente com o direito do trabalho, que é a origem do direito do trabalho, a origem do direito do trabalho são os trabalhadores unidos coletivamente, pressionando o capital para conseguirem arrancar condições de trabalho melhores, e essas condições de trabalho refletirem leis, o Estado só faz porque o Estado quer apaziguar esse conflito. Todas as primeiras legislações trabalhistas, se a gente for olhar no início do século XX, se dedicam a categorias específicas. Quais categorias? Não aquelas que o governo estava preocupado, que precisavam de melhores condições de trabalho, não, as categorias que já eram organizadas e que já lutavam nas associações de resistência para pressionar o capital. Então, os sindicatos precisam, com muita urgência, recuperar esse, esse, essa luta, esse, essa, essa, essa, essa noção da importância que eles têm é, para a formação do direito do trabalho, ou para impedir a destruição do direito do trabalho, para recuperar um direito do trabalho que faça sentido, porque esse direito do trabalho. Da reforma trabalhista, das MPs desse governo, não fazem sentido. Não faz sentido um direito do trabalho que é, sirva para retirar proteção a quem trabalha numa lógica social em que as pessoas que trabalham no Brasil já não têm proteção nenhuma, porque, como eu disse, não tem nem garantia contra a despedida. E eu vi que a Adelaide fez um comentário sobre a questão dos professores. Tem muitos professores assinando acordo individual para redução de salário e jornada. Vejam, eu conheço muitos professores, eu sou professora e tenho contato com muitos professores, não só universitários, mas muitos, muitos mesmo professores de primeiro e segundo grau. E todos me dizem, sem exceção, que estão trabalhando muito mais na quarentena do que trabalhavam Sim. antes, é, de forma direta. né De forma virtual, trabalham por muito mais, muito mais horas do que trabalhavam antes. É, bom, a gente tem na reforma trabalhista, uma alteração do artigo 62 para dizer que o teletrabalho não precisa ter registro de horário. Está lá dentre as, as hipóteses que não precisa registrar horário. Então, a grande questão que eu, eu, eu penso que a, que a advocacia trabalhista vai ter que lidar e vai ter que enfrentar é se não há registro de horário e se não há como demonstrar que há uma efetiva redução de jornada, especialmente para os professores, que eu sei que estão trabalhando muito mais, não pode haver redução de salário. Isso precisa ser provocado. E acredito que as pessoas devam fazer isso, inclusive por intermédio dos sindicatos. Porque aqui não importa que a MP tenha dito que são acordos individuais. Na prática, a gente sabe o que é um acordo individual entre empregado e empregador. A gente viu as cenas de Campina Grande ontem dos empregados ajoelhados em frente ao comércio pedindo que reabrissem as lojas. Aquilo ali, para mim, é emblemático, Guida, do que é a relação entre empregado e empregador num país com mais de 12 milhões de pessoas desempregadas durante uma pandemia que tem determinado a perda de renda e de possibilidade de, de, de ganho da classe trabalhadora. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que essas questões precisam que ser enfrentadas, de preferência através dos sindicatos, mas que estão ser enfrentadas, que precisam ser levadas à Justiça do Trabalho, porque senão nós vamos estabelecer uma lógica em que sequer a MP936 vai estar sendo aplicada, porque vai haver redução de salário sem redução de jornada. E aí, pessoal, temos mais questões? Porque eu vou deixar o pessoal fazer as questões, senão a gente não vai dar conta. O Daniel Pires fala o seguinte, Olá, Valdete, sobre a EAD na educação básica e a EAD educação à distância, né? E até mesmo superior. Muitos professores profissionais e alunos vêm sofrendo com a precarização. Para além da fundamental atuação dos sindicatos de educação, como podemos garantir judicialmente a qualidade e equidade do processo de ensino, tem como colocar mais uma questão? Só para poder dar... Ah, tá. É, falamos sobre isso essa semana no Sindicato dos Professores. Muitas escolas reduzindo jornada e salário de professores. Você quer responder, Prudente? Ah, a Luíse. É. Ah, tá. Vamos, vamos responder, depois a gente vê a da Luíse. É, eu não cheguei a ler, a da Luíse mas assim, enfim, para mim parece que a questão da educação é uma questão central e é. acho que também é o caminho para a gente entender que essa luta sindical, que essa luta, enfim, de movimentos sociais da classe trabalhadora, é, precisa ser transversal. Nós precisamos superar essa ideia de que uma categoria só briga pelos seus direitos e recuperar a ideia de luta política e entender que se uma categoria está sendo é, destruída, todas as outras vão ser afetadas. E eu entendo, Guida, que a categoria central, nesse caso, é a dos professores, que devem ser os profissionais mais bem remunerados do país, porque, afinal de contas, né, são eles que têm a condição de, de, de orientar eh, os sujeitos em formação e, portanto, de permitir que haja uma formação crítica, uma formação humana, uma formação solidária, e, por consequência, de transformar a sociedade. E, na verdade, são os profissionais que são mais... Eh, e não por acaso, né? Eles sabem, é. né? eu sempre costumo dizer, eles sabem. Eles, é. Tanto eles sabem que a primeira coisa que fazem é atacar a educação. Então, eu não tenho dúvida de que há, desde o início desse governo, um ataque frontal à educação de base, e essa tentativa de estabelecer o ensino EAD em EAD vai nesse sentido. E acho que aqui, a única forma de resistência é uma forma de... assim, que, é, Só vai haver efetiva resistência, ou a resistência só vai ter algum efeito se as categorias profissionais organizadas que ainda conseguem fazer essa resistência tiverem a noção de que precisam se unir em torno desse tema que é a educação. Bancários, metalúrgicos, ferroviários, professores, enfim, eles precisam se unir em torno desse tema que precisa ser a nossa bandeira, que sempre foi bandeira na retórica, né? Uma educação de qualidade, melhor remuneração dos professores, sempre foi no discurso. Mas a gente precisa transformar isso em prática. A gente precisa. É, é, e aí não é só lutar contra o ensino em EAD. É lutar mesmo para que haja uma valorização desses profissionais. E, e agora, o momento da pandemia, é até curioso, que ele nos propicia prestar atenção nisso, ou fazer com que algumas pessoas que não paravam pensar pensem nisso. Porque eu tenho ouvido muita gente falar: meu Deus, como é difícil, porque eu estou recebendo os temas da escola, eu preciso fazer com os meus filhos, e não dou conta. Poxa, mas até há pouco tempo aplaudia uma proposta de governo que era aquela de ensinar a criança em casa, né? E a psicanálise nos ensina que não há nada pior para a formação de um sujeito do que deixá-lo à mercê apenas da própria família, que é o primeiro reduto de criação de sintomas, de traumas, etc. Então, talvez, esse momento de, de pandemia também nos habilite a discutir isso, né? Veja a importância da escola, veja a importância dos professores. Eu tenho uma amiga que é professora da escola básica, Guida, e ela diz assim, a gente fica recebendo mensagem dos pais, quando volta à escola, não aguento mais meu filho em casa. E eu disse a ela, olha, é boa oportunidade para criar um debate sobre a importância da escola, sobretudo da escola pública, sobre a necessária aposta na escola pública como única via de transformação social possível, claro que não é uma via imediata, mas É uma via a médio ou longo prazo, mas é uma via absolutamente necessária. Sem isso a gente não vai conseguir mudar a mentalidade das pessoas. Né? É uma via de acúmulo, né? Também. Exato. Temos mais questões aí, pessoal? A Luísa Azevedo. Boa noite, Luísa. Ela fala o seguinte, ó, você acha que dada a insegurança jurídica dessas medidas, a Justiça do Trabalho vai sofrer uma alta demanda de reclamações? Com todas essas ADIs é, sendo julgadas, ainda que liminarmente, você acha que teremos dificuldades nas teses? Nossa, você acha, você acha que o Supremo vai julgar o mérito dessa ADI? Se sim, fará isso a tempo do final da pandemia? Ah. Pois então, hoje o Supremo julgou sete ADIs. Nossa. Porque, assim, eu... O que eu acho é que as pessoas, quem lida com o mundo do trabalho, com o mundo jurídico do trabalho, tinha que estar conto que não é hora de provocar o Supremo com tanta pressa. É, me parece que é bem mais importante criar uma jurisprudência de primeiro e segundo grau, ou seja, amadurecer as questões. Porque é, é até razoável, assim, até se compreende que, no momento em que sai uma medida provisória e imediatamente entra uma ADI, o Supremo se sente pressionado a dar uma resposta rápida e, e talvez é, acabe... Cara, eu não estou justificando, Sim. porque, afinal de contas, o Supremo há muito tempo vem decidindo do mesmo jeito em matéria trabalhista, mas, enfim, acaba sendo pressionado a dar uma resposta que também seja uma resposta de emergência. E o que a gente está vendo, e eu insisto nisso, é que as MPs editadas por esse governo não, não respondem à crise sanitária. Elas simplesmente seguem um projeto de governo que já estava dado. Não existe nenhuma mudança de rota, não existe nenhuma preocupação com a manutenção de emprego e renda. Embora as MPs digam que são para isso, elas não fazem isso. Então, a gente precisa ter calma e compreender que essas questões precisam ser maturadas na justiça do trabalho, porque o que está havendo é um ataque né, direto e agressivo ao direito do trabalho. Agora, como que a Justiça do Trabalho vai responder a isso? Não sei, o que eu sei, assim, o que eu confio, Guida, é que a, a advocacia trabalhista é combativa, acredito que essas questões vão chegar, sim, não tem como não chegar. Por exemplo, esses acordos individuais para redução do salário, em todas as situações em que não houver redução de jornada, ou que houver qualquer abuso, isso vai ter que ser discutido pela Justiça do Trabalho. E aí a gente vai precisar criar, isso que é o mais importante, criar teses, que revelem a importância de resgatar um direito do trabalho comprometido com proteção social. Não vai ser fácil, porque, como eu disse, a gente vem há muito tempo fazendo essa descultura, esse desmancho do direito é, social do trabalho, mas está mais do que na hora de fazer isso, porque a consequência co concreta desse desmanche tem sido é, o empobrecimento e, e, e a exaustão das pessoas. Né? Nós temos duas características muito claras desse movimento, que é a, a classe trabalhadora, cada vez com menos capacidade de consumo e as pessoas cada vez mais esgotadas pelo excesso de trabalho. A gente precisa urgentemente se dar conta que isso precisa parar, porque senão daqui a pouco nós vamos ter é, uma sociedade de zumbis, né? de pessoas que não conseguem fazer outra coisa se não trabalhar para dar conta de colocar alimento na mesa no dia seguinte. E esse é um tipo de sociedade em que ninguém quer viver, essa é a grande questão. Não interessa, isso que a gente tem que se dar conta, não nos interessa, pelo menos eu acredito, não nos interessa viver numa sociedade em que as pessoas tenham que estar o tempo todo trabalhando ou se deslocando para o trabalho ou para casa para obter uma remuneração que não lhes permite nada além de colocar a comida na mesa e muitas vezes nem isso permite. Pois é. Você sabe, Valdete, que eu estou é, bastante assim, contente de, de ouvi-la e, e decepcionada comigo eu me acho acombativa, né, eu me acho acomb... <risos> quando você falou da, eu fiquei tão brava quando caiu ah, a decisão, a liminar do, do Lewandowski, <risos> você vai e fala, olha filha, bem-vinda, aquela decisão era uma porcaria, né, <risos> mas enfim, pessoal, a gente tem bastante questões aí, tem, vocês querem jogar mais aí para a gente estar tá lendo? A Regina Cazizi fala o seguinte. Oi, Regina. Como você acha que a justiça do trabalho vai se comportar nessas questões jurídicas na pandemia? Ela estará mais em defesa do capital ou do trabalho? É, eu não, não tem como dizer. Ai, eu... Isso aí ajuda. É na verdade, é. Não, mas eu posso responder essa pergunta, Guida, dizendo, falando de outras coisas. Eu não sei como a justiça do trabalho vai responder, mas o que eu posso dizer para a Regina é que nós tivemos um movimento é, que mudou a forma de seleção dos juízes nos últimos anos, inclusive com, né, com o concurso nacional centralizado em Brasília. É, o próprio, a própria melhora na remuneração dos juízes de trabalho acabou mudando um pouco o perfil da magistratura. Eu posso dizer para a Regina que nós temos dados que mostram que a maioria absoluta da, da, da magistratura do trabalho no Brasil é formada por homens brancos. É, e por uma, uma, um pessoal assim, que se identifica muito mais com a ideologia, digamos assim, de quem emprega do que de quem vive do trabalho, e que isso tem determinado, inclusive, um, um movimento da jurisprudência trabalhista num sentido é, mais distanciado daquilo que é a origem do direito do trabalho, daquilo que é a percepção do direito do trabalho como um direito social, como um direito que dá lugar de fala à classe trabalhista, como um direito que precisa de algum modo limitar a, a, a ânsia destrutiva do capital, como dizia o Marx. É, então, esse é o quadro. E, e a partir desse quadro, é, é, a gente pode até intuir o que vai acontecendo no seu trabalho. Agora, o que eu também preciso dizer para a Regina é que, evidentemente, isso vai depender, em larga medida, das teses que forem construídas pela advocacia trabalhista. Porque também é muito importante entender que a magistratura, é, por definição, é um, é um poder conservador, é um poder de Estado. Mas é, ela age ou reage aquilo que, que a provoca. Então, se nós tivermos teses embasadas, se nós fizermos aquilo que eu, eu costumo sempre dizer na minha aula, né, que há uma necessidade muito grande, especialmente em razão do volume de processos, em razão do PJE, que é o processo eletrônico, nós temos uma necessidade de reumanizar os atores do processo do trabalho. E me parece que essa é uma tarefa que incumbe, sobretudo, a advocacia trabalhista. Precisa reumanizar é, os juízes e juízes do trabalho, por exemplo, demonstrar que cada caso concreto é um caso único, demonstrar que ali existe uma dor, demonstrar que ali existe uma pessoa com fome, demonstrar, por exemplo, o escândalo que é alguém numa sociedade capitalista ser despedido sem, sem nada receber, sem receber sequer as guias para encaminhar um fundo de garantia, que isso não é uma ação trabalhista, de menor importância do rito sumaríssimo. Não, isso é a, a, a, a verificação da impossibilidade concreta de que alguém sobreviva, de que uma família sobreviva, porque essa família simplesmente perdeu a renda de uma hora para outra, isso é um escândalo. Então, assim, voltar a recuperar nossa capacidade de indignação diante desses escândalos depende, no meu sentido, em larga medida, de uma atuação combativa e aprofundada, por isso que é tão importante estudar, Direito do trabalho, processo de trabalho, da advocacia trabalhista. E aí eu acho que a advocacia pode fazer diferença na forma de reação da magistratura, ou pelo menos eu tenho essa esperança. Ai, como é bom te ouvir. Dá até uma margem de esperança, <risos> Para quem milita na área do trabalho. Ai, como é bom te ouvir. Vamos lá, temos mais. Ah, tá. Tem a Magda Barros, fala o seguinte. Oi, Valdete, Podes comentar um pouco o que foi retirado hoje via DI? Posso sim. Antes eu quero dizer que a Magda é, já foi minha professora, minha colega juiz aposentada, que hoje advoga, é é uma pessoa por, pela qual eu não tenho só um carinho imenso, mas eu tenho uma grande admiração também. Tem uma trajetória de vida que é um exemplo para nós. Tudo que ela escreve merece ser lido assim, com profundidade e atenção. É, um, é uma guerreira do direito do trabalho, é uma pessoa que me inspira e, portanto, para mim é uma honra responder uma pergunta dela. Na verdade, o que foi retirado hoje? Né? Nas ADIs, foi reconhecida a inconstitucionalidade de dois artigos da MP 927, que é o 29 e o 31. O 29 é aquele que dizia que contrair Covid-19 não é doença laboral, exceto se houver prova de nexo causal. Que também assim, é de uma perversidade, Guida, é, assim, é, é, é, quase, é quase uma maldade, porque... Primeiro, porque o artigo em si não diz nada, porque é evidente que depende de configuração do nexo causal para dizer que uma doença é consequência do trabalho. Então, a gente pode ler e pensar, tá, esse artigo não está dizendo nada, é. mas ao dizer, exceto se houver prova do nexo causal, na verdade, esse artigo inverte a lógica, exigindo uma prova que, no caso de um vírus, como é a Covid-19, muitas vezes é difícil. É, é quase impossível saber se contraiu no ambiente de trabalho, se contraiu com os amigos ou com a família. É. Então, havia ali uma, uma intenção deliberada de esvaziar a possibilidade dos trabalhadores, especialmente das trabalhadoras e trabalhadores da área da saúde, de obterem o um reconhecimento da doença laboral e tudo o que isso implica, né? que é o direito ao benefício previdenciário, que é a garantia de emprego quando do retorno, por, pelo prazo de um ano lá do artigo 118 da lei 8.203. então, um artigo extremamente perverso que o STF, cuja aplicação o STF afasta nessa decisão de hoje. E o outro era a possibilidade de atuação dos auditores fiscais. Agora, olha só, Guida, que interessante. Uma MP, que supostamente é feita para enfrentar a pandemia, tem um artigo para dizer que os auditores fiscais não podem fiscalizar. Por quê? porque não poderiam fiscalizar abusos na relação de trabalho? Não faz nenhum sentido. E foi isso que o STF disse hoje. Não, esse artigo também não está de acordo com a ordem constitucional e, portanto, afasta a sua aplicação. É uma decisão né, que até se poderia entender como tímida, porque haviam outros artigos em discussão ali, e é, na minha opinião, a MP927 é absolutamente inconstitucional, tanto porque não se pode regular relação de trabalho por medida provisória, quanto pelo seu conteúdo mesmo, contrário à CLT e à Constituição, e por isso inconstitucional. É, mas a, o, a decisão de hoje se fixou nesses dois artigos. Bom... Vamos ver se a gente tem mais, mais algumas para a gente ir finalizando aí. Ó, o Rodrigo Martins fala assim, gostaria de perguntar se é possível que o coronavírus favoreça o autoritarismo no Brasil e no mundo. Ele deve Será que ele deve estar falando do lockdown? A Magda, Magda de novo fala o seguinte, ó, a terceira pergunta, se for, se for possível, se a justiça do trabalho é tão conservadora porque esta é, está sendo tão atingida pela reforma é verdade incluída as MPs excelente excelente a pergunta da Magda porque ela já sabe a resposta na verdade ela está aqui respondendo melhor assim, ela, ela, é, que ela quer talvez que eu diga é o seguinte é que existe na verdade um caráter paradoxal na Justiça do Trabalho ela nem é tão conservadora assim nós temos um é, talvez as decisões mais conservadoras na cúpula e uma nítida mudança de orientação do primeiro grau, num sentido mais conservador. Mas a Justiça do Trabalho é, historicamente, aliás, o livro da Magda, para todo mundo que está nos ouvindo, tem que ser lido, ele fala justamente do período ali de, de, de, de 1930, né, Magda, até 40 e poucos, um período de construção da Justiça do Trabalho no Brasil. É, faz uma pesquisa histórica, assim, fundamental para a gente compreender isso. A Justiça do Trabalho é, historicamente, o um lugar de fala da classe trabalhadora, o um lugar em que a dominação é desvelada, o lugar em que o trabalhador fica de frente para o seu empregador em condição de igualdade, e o lugar em que os danos causados ao trabalhador são uh, re recompostos de forma parcial, de forma tardia, mas são recompostos, então é, a justiça do trabalho e, e no meu sentir é isso, o principal vida, por, por ser o, a instituição que torna mais evidente a dominação e que consegue fazer com que a classe trabalhadora tenha essa possibilidade de escuta por parte do Estado, e de reconhecimento das lesões que sofrem em razão da relação de trabalho, sempre foi atacada e sempre vai ser. Então a gente vê com muita nitidez, a gente tem uma Justiça do Trabalho conservadora, se a gente olha as súmulas do TST, por exemplo, a maioria delas retira ou fragiliza direitos trabalhistas, e ao mesmo tempo a Justiça do Trabalho está sempre sendo atacada, chegou a ser chamada de tribunal russo, né, por um ministro do SAS. Então, por quê? Porque alguma coisa ela faz. Né? Ela, ela balança as estruturas, ela é, sem dúvida nenhuma, um elemento é, de, de, assim, de importância histórica para a legitimação, inclusive, para a efetivação dos direitos sociais. Então, ela é imprescindível, me parece. É por isso que a gente precisa brigar por ela mesmo com todas as limitações e problemas que ela tem. E quanto à pergunta do, acho que é Ricardo, né? Isso, Sobre é, o autoritarismo, é, eu estou... Tô... Rodrigo, Rodrigo, eu estou atualmente na, na presidência da JD, Rodrigo, que é a Associação Juízes para a Democracia, que existe desde 1991 e que tem esse compromisso mesmo com a democracia. E, algum tempo atrás, a gente fez uma nota pública falando exatamente disso, falando da, da possibilidade de escalada autoritária no nosso país. Quer dizer, a gente já está diante de é, evidências de descompromisso com a ordem democrática. Mas o que nós falávamos naquela nota é justamente que apostar no aprofundamento da miséria, apostar no caos social, por exemplo, né, durante uma pandemia, dizer às pessoas que aquilo não é nada, que elas podem sair na rua e está tudo certo, é, a gente sabe, historicamente, né, quem já leu Ana Arendt, quem já estudou a história recente, a história do século XX, sabe que essa aposta no caos é a, a forma mais fácil, é o caminho mais rápido para justificar um governo autoritário, porque quando as pessoas estão desesperadas, qualquer solução serve. A gente vê isso agora, assim, em certa medida, acontecendo. Né? Quando está tudo dentro de uma normalidade, a gente pensa com calma sobre as opções que tem, sobre as propostas de governo, etc. Quando as coisas se precipitam e a gente perde o chão, que é a sensação que eu acredito que a maioria das pessoas esteja agora, nós estamos perdendo o chão, nós não sabemos bem como nos mover diante de um governo que faz o que esse governo faz e diante de uma pandemia que nos é, cujas consequências não são desconhecidas. Nesse quadro, qualquer proposta de salvamento parece pode parecer boa. Então, acho que há esse risco, sim. A grande questão, Rodrigo, que eu acho que a gente tem que ressaltar é que não existe nada dado. O que eu quero dizer com isso? Não quero dizer que essa aposta na miséria vai nos conduzir a uma forma ainda mais autoritária, ainda mais descomprometida com a democracia, uma forma de governo mais descomprometida com a democracia no nosso país. Mas que existe um processo histórico que pode nos levar para isso, que a gente precisa estar atento para isso, e inclusive atento para conseguir criar racionalidade para compreender o que está acontecendo. Porque a gente ouve dizer, por exemplo, ah, as nossas instituições estão funcionando. Estão? Será que estão mesmo? né? Assim, Estão funcionando de que modo? Se a gente tem 28 pedidos de impeachment protocolados e absolutamente nenhum movimento adotado pelo presidente da Câmara que, em vez de dar conta disso, está preocupado em transformar em lei a mp 905, que é uma segunda reforma trabalhista que não vai ajudar em nada no enfrentamento da pandemia, mas vai deixar a classe trabalhadora ainda mais endividada, ainda mais pobre, ainda mais miserável. Então, a gente precisa prestar atenção nesses sinais porque a gente está vivendo, sem dúvida nenhuma, uma crise, eu sei que alguns autores dizem, ah, capitalismo é crise, sempre é crise, ok, mas agora nós estamos vivendo um momento que talvez dê para caracterizar mesmo como crise, né? no sentido de o que nós temos, ou aquilo em que nós confiávamos, o direito, as instituições republicanas, estão desajustados, não estão dando as respostas que nós esperávamos que dessem, e não há algo novo para colocar no lugar, bom, esse é algo novo nós vamos ter que construir, e essa construção é que é o processo que nós estamos vivendo, que pode né, desencadear numa fórmula autoritária de organização social, mas que também pode, talvez, desencadear uma fórmula diferente, mais humana, mais solidária, enfim, de organização social. Eu, Lida, como sou otimista, quero crer que essas possibilidades é, estão aí também, né, e, e, e, e estão em disputa. E a disputa passa por momentos como esse que nós estamos, estamos tendo aqui, conversar sobre isso, em estudar sobre isso, em compreender né, o filtro que se faz das notícias para as pessoas, o, os afetos que movem as pessoas e que fazem com que elas tenham dificuldade, por exemplo, de se livrar desse apego a um sujeito que está dizendo morram, e elas estão dizendo, não, tudo bem, eu vou contigo, eu morro do teu lado. O que, quais são os afetos que estão sendo mobilizados aí? A gente precisa compreender isso para poder propor algo diferente, dizendo, olha só, quem sabe, então, tu te liga na esperança, na solidariedade, em outros movimentos que não sejam esses movimentos que nos levam para o caos. Né? Bom, você falou que você é otimista, mas você é otimista na linha justa, né? Porque quando você fala assim, o sindicato tem que comprar o papel dele. A Mariana, bom, eu acho que tem muita, muita, muita questão. A gente acho que vai é, ler no máximo mais umas Três questões, tá, pessoal? Eu já, eu já vou pedir um desculpa, não briguem comigo, não fiquem com raiva de mim. Ô, Guida, mas... Guida, eu acho que tem que fazer a parte 2, então, hein? É, e... Ah, tá vendo? Vocês ganharam a parte 2 <risos> aí. Tá vendo como vale a pressão? <risos> a Mariana fala o seguinte, ó, é, sei que a atuação da doutora Valdete é na Justiça do Trabalho, mas gostaria de saber sobre a interferência do STF no Executivo. É, como a decisão de hoje do ministro Alexandre de Moraes pode ter como resultado na Justiça e no Estado Democrático de Direito? Bom, é um o que, que, que a Mariana é... é, está falando? Ela está falando da decisão do Alexandre de Moraes, dizendo que a nomeação é, do, do, do, do diretor lá, né? Do, do diretor da Polícia Federal não foi adequada porque não foi motivada por é, questões técnicas ou republicanas, enfim. É, existe um. um um, todo um jogo de poder, a Guida sabe disso muito melhor do que eu, né? Que de alguma maneira conforma esse, esse movimento de xadrez dos três poderes de Estado, que a gente precisava de muito mais tempo, né, Guida, para discutir. E Agora, isso? não há dúvida nenhuma que interfere sim, né? É, é, essa correlação de forças vai fazendo com que as pecinhas né, se organizem de um jeito ou de outro. E a grande questão, me parece, eu até esses dias fiz um texto, vida falando da questão da, do afastamento do Mandetta, do Moro e tal, é, mas assim, acho que a grande questão é, em vez de nós pessoalizarmos, compreendermos que esse jogo de poder, na verdade, está colocando na, na balança, ou como moeda de troca, a vida das pessoas. Né? Se, se isso sempre aconteceu... É, se a gente pegar, por exemplo, a Nova República, dizer, tá bem, isso sempre ocorreu, esse jogo sempre ocorreu, beleza, só que agora a gente está no momento em que isso significa perder mais vidas ou não. Então, agora, a gente tem que olhar para isso com mais é, calma e compreender, mas assim, o principal, não existem santos, né? não existem heróis e vilões, existem pessoas com interesses que, na maioria das vezes, não são é, o cuidado com a sociedade brasileira, que é o que devia estar tá movendo todos eles agora. Bom, temos, acho que dá tempo de mais duas questõezinhas aí, e aí a gente vai encerrando. O Clodoaldo Francisco fala o seguinte, o problema é a elite do atraso, que com a ajuda da imprensa trabalhou muito forte para colocar em temer, é que através da medida provisória perversa, tirou o poder de ação dos sindicatos, Principalmente é, financeiro, né? E depois colocar o Bolsonaro e Guedes para continuarem tirando o poder dos sindicatos para que os trabalhadores fiquem fragilizados e obrigados a aceitar qualquer migalha para exercer suas funções. Obrigada, Clodoaldo. Assim, ah, eu quero dizer que eu concordo com a, a questão colocada, assim, com a formulação que o Clodoaldo fez, mas eu quero convidar todo mundo que está nos assistindo a fazer uma outra reflexão. Não estava nada bem quando esses sujeitos Sim. entraram no cenário político. Essa é a grande questão. A gente pode dizer, e não está errado dizer, que houve esse, esse movimento para destruir os sindicatos e que existe uma, uma continuidade entre os governos Temer e Bolsonaro, mas assim, o que eu acho que é mais importante para nós, que acreditamos no direito do trabalho, que acreditamos num projeto de Estado social, nos moldes lá preconizados na nossa Constituição, é que não estava nada bem antes disso. Muito antes disso, nada estava bem. Muito antes disso, havia um déficit muito grande de atuação sindical, por várias razões que a gente pode conversar, e muito antes disso, já havia um movimento para a destruição dos direitos sociais e boicote da ordem constitucional. O que significa dizer, tudo bem, a gente até pode dizer que esses, que esses sujeitos contribuem, mas, mais importante do que isso, para a gente recuperar algo na linha do que pode ser um Estado social no Brasil, é reconhecer... A nossa responsabilidade, eu não estou falando de culpa, nossa responsabilidade pelo processo de esvaziamento e destruição do projeto de sociedade que está lá na Constituição de 88, com todas as limitações e defeitos que a Constituição tem, fato é que ela tem um projeto, né, uma sociedade solidária, enfim, os primeiros artigos ali dizem tudo. E a gente não atuou para que esse projeto virasse realidade, não atuou desde 88. Então, assim, eles fazem aquilo que eles acreditam, e a gente? O que a gente está fazendo? acho que esse é, essa é a questão principal. É verdade. Você vê que se a gente não consegue fazer uma análise séria, crítica, a gente não avança, né? A gente fica em torno né, de algo ilusório, né? E fica, e fica reproduzindo erros, né? Como eu acho que esse, essa questão da crítica, da gente avaliar criticamente como que estava, né? É, isso é, é muito importante. Porque, inclusive, por exemplo, agora as pessoas estão falando ah, a pandemia gerou a crise. Não. Nós também já estávamos numa crise econômica, já tinha um número altíssimo de desemprego, a situação precaríssima, né? Enfim, a gente já estava. Com a crise sanitária, ela só se aprofunda. Porque aí a gente continua cometendo esses erros. E, erros de avaliação, a gente não avança na luta, né? Inclusive, é isso que você falou todo momento. Hoje. Bom, pessoal, eu acho que a gente já tem que ir partindo aí para os finalmentes aí, eu posso, eu peço desculpa, porque tem zilhões de perguntas aqui. É, eu vou pedir para a Valdete colocar o, o nome do livro da Magda Barros aqui na... Ou eu mesmo coloco, eu consulto aqui, vejo com ela direitinho o nome aqui, para a gente poder ter uma, uma referência aí, para a gente poder aproveitar esse período e ler também um pouquinho, né? No, nos fortalecer aí nesse, nesse momento crítico. E eu já peço desculpa aqui e agradeço a participação de todas e todas: a Luísa, a Cris, a Regina Caziz, a Magda, o Alfredo, o Bonardo, o Luiz Antônio, Rodrigo, a Salom, deixa eu ver mais quem: o Cordoaldo, o Fábio, a Terezinha, a Heloísa, o João Pedro. João Pedro, não vou conseguir ler a sua questão, que é bem longa. Luísa, enfim, Débora, a Thais e a Mariana. E eu quero... Vou, eu vou passar agora a palavra a Baudete, se ela quiser fazer alguma consideração, tá? Final aí, fique, fique à vontade. Não, Guida, eu quero só aproveitar a oportunidade, dizer que eu gostei muito também desse debate, das perguntas, das provocações, e que é sempre bom a gente se encontrar, mesmo seja virtualmente, saber que existem tantas pessoas que acho que é o mais importante nesse período de isolamento. né? Saber que somos tantos. É, dá um desespero às vezes, Eu acho que talvez quem está nos ouvindo, como eu, tem alguns momentos em que é difícil né, seguir, porque a gente vê tanta coisa acontecendo e é, é, as, as, algumas declarações, por exemplo, são de uma perversidade tão grande, que a gente fica pensando, poxa, que mundo é esse, né? Está tudo de cabeça uhum. para baixo. Uma amiga minha ontem disse, a gente está num hospício, é essa impressão que dá. É. Mas, mas assim, acho que momentos como esse, e saber que somos muitos é o que nos fortalece, então eu quero te agradecer a oportunidade e dizer que estou à disposição para um próximo. Obrigadão, <risos> Valdete. Eu que te agradeço muito, muito, muito. Agradeço os participantes aqui. Antes de concluir, eu quero agradecer, quero dar dois recadinhos. Primeiro, é agradecer o pessoal que me ajudou a fazer essa live aqui. A gente tem que entender que uma live como essa não acontece somente com duas pessoas. Né? Nós temos uma rede de pessoas aí que, que nos ajudam, né? Porque o, o, o trabalho, a luta, ela é coletiva. Então, agradeço a Fabiana Gonçalves, que é a nossa chefe hoje, ela não, não, não esteve hoje com a gente, ela está fazendo uma prova aí, está estudando, não, não pôde vir hoje. Então, mas eu tenho que agradecer ela, porque ela é que prepara tudo. O Adriano Bueno também, foi, que foi o, o nosso chefe hoje aqui, que coordenou a transmissão. Agradecer o Daniel Pires, que é o companheiro nosso que também faz as os compartilhamentos aí, das lives, aí, por isso que tem bastante gente que entra, porque o, o, o Daniel fica responsável por isso. Agradecer o Júnior, que cuida do... Júnior Paixão, que cuida do blog, também fica responsável por, por fazer esse, esse link aí com o blog. Agradecer a Mariana Medo, que fez contato com a Valdete, né? E agradecer muito, muito, muito a Valdete, agradecer a Associação, a JD... Vou é, me inteirar mais desse debate, vou agora segui-la, porque eu gostei muito, muito, muito, sempre ouvi falar muito bem de você, mas agora eu tive, né, aqui, é, de fato, é, o acúmulo aí do debate que você traz para a gente. O legal é que essas lives ficam lá na página, depois a gente pode revisitar lá e ver o quanto tem de acumulado ali, de, né, de debate, de questões importantes, enfim, e que a gente necessita tanto nesse momento, né. Então, e o outro recado que eu quero dizer é o seguinte, se, é, sexta-feira é primeiro de maio, muitas pessoas estão esquecendo, né, primeiro de maio, que é dia do trabalhador, eu não falo dia do trabalho. E aí, é, esse primeiro de maio vai ser um primeiro de maio atípico, né, senão vai ter atos nacionais, enfim, as centrais sindicais vão se, vão fazer, me parece, um ato unificado, mas de forma virtual. E em breve vai estar nas nossas redes aí o um link para você acessar, para as pessoas acessarem e acompanharem, né, é, esse, esse ato virtual que a gente vai fazer aí. Infelizmente, esse é o momento, né, de se, de se fazer dessa forma, né, a gente mudou o modelo por conta desse período aí de pandemia. Mas, em breve, a gente, como a própria Valdete falou aqui, a gente vai ter que, para além de, de estudar, para além de, enfim, né, de fazer tudo que a gente tem que fazer, luta, a gente vai ter que ocupar os espaços e continuar fazendo esse combate, porque do jeito que está, não dá, né? Isso pode ser um retrocesso de forma irreparável, né? Então, mas a gente... É, acredita que o movimento dos trabalhadores com certeza vai se organizar em algum momento e vai dar resposta. Então, é isso, agradeço mais uma vez a Valdete, muito obrigada mesmo, adorei o debate e fica convidada para uma próxima, tá bom? Tchau, Valdete, obrigada, boa noite.